Desta vez eu estou trazendo um bom comparativo aqui para vocês Que eu recebo muitas perguntas com relação a esses dois smartphones aí pessoal Então temos aqui o Moto G5S na versão tradicional E esse aqui é o Galaxy J5 Pro Dois smartphones que estão sendo muito pesquisados atualmente Então eu achei interessante fazer um breve comparativo Um breve comentário sobre esses dois smartphones Para a gente aqui ter uma ideia de qual a melhor opção para você Eu não vou dizer qual é o melhor smartphone para você comprar até porque isso é uma decisão pessoal sua né Você vai se basear nos meus comentários E decidir qual a melhor opção pra você Então vamos rodar a vinheta Já vai deixando aquele like aí pra fortalecer E pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas E vamos lá pra esse comparativo E aí galera, tudo beleza? Voltamos aqui pra gente iniciar os comentários sobre esses dois smartphones Eu estive testando nos últimos dias esses dois smartphones E por isso tenho certeza que os meus comentários vão ser válidos para você decidir qual smartphone comprar. Bom, temos aqui dois smartphones que estão na mesma faixa de preço, né, pessoal? Ambos vocês vão encontrar a partir de 800 reais. Então você pode encontrar algo em torno de 800 a 900 reais em qualquer loja online aí e loja física também. Inclusive esse J5 Pro aqui, né? Eu já fiz um vídeo aqui comentando sobre, contando a minha história de quando eu saí para comprar esse dispositivo, eu encontrei ele, acabei pagando 870 reais. A vista na loja Fast shop do Salvador Shopping em Guatme. Esse aqui eu não comprei, né? Eu recebi como empréstimo da Motorola para ficar testando das primeiras impressões, unboxing, review e tudo mais. Bom, pessoal, então a princípio vamos falar aqui de seu design, construção e ergonomia. Vocês podem ver que ambos é, cabem perfeitamente em minhas mãos, ó, como você pode ver. Inclusive, ambos têm uma tela de 5.2 polegadas. Eu particularmente adoro smartphone que tem esse tamanho de tela porque o aparelho sempre encaixa perfeitamente em minha mão, encaixa tranquilamente também em meus bolsos. Ambos possuem todas as entradas usuais, entrada para fone de ouvido, entrada micro USB, alto-falantes e tudo mais. Mas de forma geral a pegada desses dois smartphones são bem semelhantes. Então nesse quesito aqui não tem um que esteja na frente do outro agora vamos falar de sua tela né? que também faz parte da construção desses dois smartphones vocês podem ver que ambos aqui tem uma tela de 5.2 polegadas como eu já afirmei mas o tipo de tela de cada um aqui é bem, é bem diferente, na verdade, né? O Moto G5S tem uma tela de 5.2 polegadas do tipo IPS com resolução Full HD. Já o J5 Pro tem uma tela de 5.2 polegadas também, só que o tipo de tela AMOLED um pouquinho mais superior, né? Onde exibe os, as imagens com alto nível de contraste e tudo mais. No entanto, a resolução dessa tela é HD, pessoal. Mas aí fica aquela dúvida, né? Uma tela AMOLED HD ou uma tela Full HD IPS? É importante lembrar que a tela IPS não perde muito, não fica muito atrás da tela AMOLED. No quesito hardware, ambos vão entregar um desempenho relativamente semelhante, porque ambos possuem 2 GB de memória RAM. Então, ali, quando você estiver transitando entre aplicativos, você pode sentir lags tanto em um quanto em outro. Mas vale lembrar que o processador de ambos aqui são é, distintos, né? Enquanto o G5S tem um processador Snapdragon 430 quad-core de 1.4 GHz O J5 Pro da Samsung tem um processador produzido pela própria Samsung Mas entrega um desempenho relativamente superior ao G5 s Ele é um processador octa-core e roda até 1.6 GHz. Mas, como sabemos que a quantidade de memória RAM também interfere, ambos aqui vão entregar um desempenho semelhante por ter 2 GB de memória RAM. No entanto, a possibilidade é que você consiga rodar qualquer jogo ou aplicativo disponível na loja de aplicativos da Google Play. Vai ter alguns aplicativos, alguns jogos que você não vai conseguir rodar Ou até você vai conseguir rodar, só que com os gráficos configurados no mínimo Para que ele tenha um bom desempenho Porque, como sabemos, o processador aqui, o conjunto de hardware desses dois smartphones não é dedicado para jogos Agora vamos falar da bateria, né? A questão de bateria, pessoal, eu sempre costumo falar aqui que bateria é algo relativo né? Vai depender muito do usuário, do dia a dia, para você saber realmente o quão dura esta bateria. O que sabemos aqui é que ambos possuem uma bateria com capacidade de 3.000 mAh, mas há um quesito entre um deles aqui que pode fazer com que a bateria dure um pouco mais ao longo do dia. Neste caso, o J5 Pro possui uma tela com resolução HD, e por essa tela ter resolução HD, pode fazer com que a bateria drene mais lentamente. Fazendo aquelas atividades comuns do dia a dia, respondendo algumas mensagens, fazendo alguns telefonemas, capturando foto, gravando vídeo, jogando alguns jogozinho ali eventualmente, você vai ter que recarregar o dispositivo pelo menos uma vez no dia, isso é fato. Uma coisa também interessante a se comentar sobre esses dispositivos, está relacionado à sua interface de usuário, né? Percebemos que ambos aqui possuem interface de usuário completamente distintas um do outro. A Motorola, como sabemos, ela sempre adota é, o Android mais puro, né, sem muitas modificações. Isso ajuda a fabricante a entregar as atualizações de software, as próximas atualizações de software, é, mais rapidamente, vamos dizer assim. E a Samsung, por outro lado, ela modifica completamente a interface de usuário. Isso ajuda e não tem pessoas que realmente gostam né, de mais funcionalidades no dispositivo isso é incluído nas modificações de interface uma coisa que eu achei interessante nessa modificação é que os ícones ficam padronizados todos no mesmo formato aí então qualquer aplicativo de terceiro que você está lá vão ficar ali tudo redondinho tudo no mesmo tamanho isso é aquela bagunça do Android um ícone maior outro menor no aparelho da Motorola isso não vai acontecer né então você vai ver aqueles ícones ali é completamente desorganizado e você provavelmente vai ser obrigado a instalar Qualquer aplicativo, qualquer launcher para organizar esses ícones, isso é, se você é daqueles que realmente prioriza isso, né? A organização e tudo mais. Eu sou um pouquinho minimalista nessas, nesses quesitos e eu realmente gosto de smartphones que, que os ícones ficam organizados padronizados, isso nativamente, sem ter que ficar instalando um aplicativo de terceiros para fazer isso. No entanto, tem a questão de que as modificações. E dificulta um pouco para as fabricantes entregar a atualização de software para o smartphone. Então é certo que o Motorola vai receber a atualização bem antes que o J5 Pro, isso se eles receberem atualizações das próximas atualizações de software. Pelo menos os aparelhos da Motorola estão confirmados para receber atualizações. Isso é uma grande vantagem para quem prioriza por isso. No quesito câmera, temos aqui 16 megapixels, é uma câmera com abertura focal de 2.0, já na câmera frontal, uma câmera de 5 megapixels. E do outro lado, temos aqui o J5 Pro, com a câmera de 13 megapixels na principal e também 13 megapixels na frontal. Eu testei essa câmera, essas duas câmeras, Inclusive essa câmera aqui tem uma abertura mais clara né, de 1.7 É estranho ver uma câmera com abertura 1.7 em um dispositivo como esse que custa menos de mil reais É interessante até então, 13 megapixels na frontal e 13 megapixels na principal. Os resultados finais, eu estou passando aí agora, vocês podem perceber que são bem semelhantes. É muito difícil, pessoal, ficar comparando a foto com outro dispositivo que são bem semelhantes no, no quesito câmera. né? Embora um tenha mais megapixels que o outro, os resultados finais não são tão diferentes como vocês podem ver aí. O que eu gostei mesmo foi das funcionalidades do aplicativo de câmera nativo do J5 Pro Ele tem algumas funcionalidades extras né, que eu nunca vi em nenhum smartphone Um deles é a selfie panorâmica É como se você realmente tirasse uma foto panorâmica Você tem que fazer assim com o smartphone, né? Só que desse jeito a selfie é um pouquinho diferente Você captura uma foto normal, depois joga um pouquinho para um lado e joga para o outro Para que o aplicativo mescle essas três capturas em uma só foto O resultado final vocês estão vendo aí é bem interessante realmente mas de modo geral, essas câmeras aí vão entregar resultados bem semelhantes também. É muito difícil você fazer uma comparação e distinguir realmente a diferença de um para outro. A única diferença significativa entre os dois foi na gravação de vídeo, como vocês podem ter visto aí. O Moto G5S se saiu um pouco melhor por mostrar imagens com cores mais vivas, mas este é também um pequeno detalhe, pois na captura de fotos na câmera principal e na câmera frontal, ambos são muito semelhantes. Pois bem pessoal, como vocês viram aqui, foi um breve comparativo, né? fazendo alguns comentários brevemente, para a gente não se aprofundar muito em detalhes técnicos, isso e aquilo. Então, eu acredito que esses comentários vai fazer você definir qual a melhor opção para você. Eu acredito que aqui, que esses dois dispositivos estão bem semelhantes um do outro. São... tem configurações bem semelhantes. Eu acho que a decisão final vai mais questão de preferência... No quesito design. Você pode ter se atraído pelo design de um dispositivo ou de outro. Apesar de que hoje em dia ninguém usa um smartphone sem uma capa de proteção. E você consequentemente vai ser obrigado a esconder o design do smartphone. Não vai poder tirar aquela um dia quando estiver falando no smartphone. Então vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo dá um like favorita. E até a próxima.